Hoje nós celebramos o quarto domingo do Tempo Comum. Esse evangelho de hoje é o começo do capítulo 5 né, de Mateus, que forma um conjunto, capítulo 5, 6 e 7. E a gente pode dizer que esses três capítulos, que nós chamamos o Sermão da Montanha, eles são, assim, o um grande programa de Jesus. E dentro desse programa tem um, um bloquinho inicial né, que fala da felicidade. Né? São as oito bem-aventuranças. E elas constituem assim, um, vamos dizer, a constituição do programa de Jesus. O manifesto do Messias, o protocolo, se a gente puder dizer assim, da nova aliança que Jesus quer estabelecer com o seu povo. Não mais aquela de Moisés, que era apenas mandamento. Nós não temos mandamentos. O olhar de Jesus é o que as pessoas estão passando. Qual é a sua dor, o seu sofrimento, a sua busca. E ele começa colocando o assento naquilo que é o principal. Bem-aventurados, felizes, aqueles que têm um coração de pobre. Mas lá no fim do evangelho de Mateus a gente vai ser julgado sobre isso, eu tive fome e você me deu de comer então aqui Jesus começa dizendo aqueles que não têm nada que não têm perspectiva, que ninguém acha que eles valem alguma coisa que eles mesmo não se consideram Jesus diz vocês vão herdar o reino de Deus Felizes os pobres, os que têm coração de pobre. Felizes aqueles que estão aflitos, os afligidos. A gente andando hoje, encontra tanta gente aflita. Aflita porque não sabe se vai ter o pão para os filhos, se vai poder comprar o remédio, se vai encontrar um emprego, se vai ter onde morar. Então, tem muita aflição e Jesus diz, olha vocês são bem-aventurados aos olhos de Deus e vocês vão ser consolados além do pobre, do afligido Jesus fala dos despossuídos a gente conhece tantas pessoas que são despejadas porque não podem pagar o aluguel que eram posseiros numa terra e, e são expulsos dos indígenas que estão, assim, assediados. Né? As pessoas que falam, ah, a gente é a favor da propriedade. Mas bate palma quando as propriedades indígenas, as terras, os territórios são invadidos. Tá? Não condenam garimpeiros, nem o descaso do governo que devia proteger. E Jesus diz, olha, esses despossuídos, eles vão possuir a terra, vão ter uma perspectiva de vida. Pobres, afligidos, despossuídos. E Jesus diz, bem-aventurados também os que têm fome e sede de justiça. E ele completa ainda com outras quatro bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão ter misericórdia. Bem-aventurados os que constroem a paz. Às vezes as pessoas hoje querem aumentar o conflito entre as pessoas, colocar uma contra as outras, faz um gabinete do ódio, para convidar as pessoas a odiarem outras pessoas de outros países, os migrantes. Não, Jesus diz, bem-aventurados aquelas pessoas que sabem ser construtores de paz. E por último, ele diz, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Perseguidos. Tem muita gente perseguida hoje em dia. Os que nós chamamos os mártires todos na América Latina. Os que perdem a vida, como uma irmã Dorothy Steng. Mais recentemente, o Bruno Pereira, o Dan Phillips, o Dom Phillips, são pessoas que estavam do lado do pobre e do pequeno e por isso são mortos. Jesus diz: bem-aventurados vocês, vocês vão ter o reino dos céus. Que a gente aprenda a ter esse coração como de Jesus, compassivo, misericordioso, que acode e socorre os que necessitam. Esse é o programa de Jesus e é também o programa das comunidades e deve ser o nosso programa de pessoas que fomos batizadas e queremos seguir o mesmo caminho de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música